Fala galera, estamos aqui com uma caixa maravilhosa. Quem acompanha em nossos stories do Instagram é, conseguiram ver que eu recebi essa caixazinha aqui. Foi minhas compras de Black Friday. e Eu acho que seria interessante passar esse vídeo para vocês para mostrar o que eu comprei. Eu comprei umas paradas interessantes, né? A gente nunca mostrou no canal. Pode mostrar no canal algumas coisas depois para vocês. E também interessante para a galera aí que nunca fez uma compra online, tem uma galera que tem algum tipo de receio. E é uma parada muito interessante, principalmente para quem mora mais no Nordeste, onde não tem tantas tabacarias, onde está chegando agora a cultura, e aí não tem tantas oportunidades para comprar. Essa compra aqui foi feita no site Tio Bob, é um site que eu recomendo é, para fazer esse tipo de compras, mas é, como eu falei, foi uma compra minha, não foi algo... Que o site me deu, então não achem que eu estou só aqui falando bem do site por causa disso. Tem outros sites diversos é, que são muito bons. Se eu fizer outra compra em outro site, também posso trazer aqui para vocês, se vocês gostarem desse formato. E vamos deixar de baboseira, vamos abrir aqui que eu sei que vocês vieram para ver isso daqui. Vem toda a documentação que aqui. Ah, que os correios eles pedem para vir toda a documentação e tal, os dados do contrato e tudo mais, vou colocar aqui embaixo e uma caixa bem grande, vamos abrir aqui deixa eu ver como é. eu creio que seja assim certo esse é um vídeo interessante porque se não erra não dá nem pra fazer de novo né? errou aqui, não, vamos gravar de novo porque já abriu a desgraça da caixa eu não vou passar, nem tem essas fitas de frágil aqui. então, cadê? vamos ver a barata aqui ó, oh, achei que isso em um corte seco. Vamos ver, é, primeiramente como vem embalado, porque eu sei que é, existem muitos produtos, né, que são frágeis. Eu pedi, eu acho, acho não, eu pedi só um produto frágil. É, se, forem, não sei se vocês estão conseguindo ouvir esse barulho, vem bastante zopozinho. Então, galera aí que vai pedir base, é, né, vaso, roche. Pode ficar tranquilo. Vamos ver aqui. Primeiro produto, 1 um kg de carvão braço coco. É, eu não costumo comprar carvão é, pela internet, porque né, aqui em Brasília a gente tem boas opções de tabacaria. Mas como eu falei, para as cidades que não tem, é uma ótima opção. Eu gosto muito desse carvão e eu comprei porque estava na, na Black Friday, porque tem aqui nas tabacarias. Outro quilo de carvão aqui Coco Prime. Coco Prime é uma opção mais barata. Então, é, bras Coco é realmente pela minha preferência, até porque ele vem um sorteiozinho aqui, uma raspadinha para você Caralho. ganhar coisas. Então, pela minha preferência, eu peguei dois dois quilos branco com um pouco prime que também é uma opção boa e mais barata. Então a gente totalizou aí 3 kg de carvão. Aqui tem exclusividade, é uma novidade, para quem não conhece, a Strike, na linha Strike da Stick Hook. A Stick Hook é uma marca que faz tapetes é, de borracha para argilas, são ótimas opções para proteger sua base, para proteger a mesa aí da sua mãe que eu sei que você tá fumando, deixando cair cinza aí, deixando cair água, cagando a mesa da mãe que eu também faço isso. Então eu comprei aqui um tapetezinho. Esse tapetezinho aqui é o lançamento. É, eu vou abrir pra vocês, inclusive. aqui é bonita. Esse tapetezinho aqui é a é edição limitada, né? É a Collab, da Stick Ruka com Quem não conhece o Regal, a gente também vai futuramente trazer review pro canal. É uma marca muito foda de ar -lívio. Então a gente tem esse tapetinho. É resistente ao calor, mas você não vai ser um retardado de botar um carvão aqui em cima, não é prato, né? Prato você usa para bater isso daqui, você usa para proteger sua base, botar e não clicar embaixo. Então aqui, como eu falei, eu cago muito a mesa da minha mãe, então eu comprei outro tapetinho. Essa aqui é a versão é, normal do Strike, né? Que é da Stick Hooker. As versões normais, normais, elas são dessa maneira, também muito bonito, é, geralmente tem esse formato redondo. O Stick, é, o, o Strike, né, o Strike Drill, que é essa versão desse tapetinho, você viu que tem algumas versões? Esse daqui é o Strike rigel esse daqui é o Strike Drill, eles são redondinhos assim. Mas eles também têm outras versões de tapetes para todos os gostos e tamanhos e tudo mais. Vamos lá. Agora, ó, isso aqui é muito difícil, porque no carro, no carro não, nessa bagaça de sopor, essa belezinha aqui ela se esconde. Mas quem conhece também sabe a qualidade. daqui é um alumínio, predator, é um dos melhores alumínios do mercado, na minha opinião. E aí tava na promoção. Também tem nas tabacarias aqui, mas é, promoção é promoção, né? Então, ó aqui um, ó. Ó, ah, ó a embalagem. Isso daqui. baixo oh, o um bolho. Bem embalado para porra. Como eu falei aqui, velho Se for uma base, se for alguma coisa assim, vai vir bem embalado. O bagulho é qualidade, mano. E não é só o... Tio Bob não, como eu falei, vocês têm outros sites e véio, os sites mais conhecidos no mercado eles têm uma qualidade na hora da embalagem muito boa. Isso daqui é um OHT, um roche da OHT, é um roche muito bom. É... Eu gosto muito da cuba dele, principalmente para formar é, Dark Blends, que são Tangiers, Desval, a gente também vai fazer uma review para vocês. É... Essências mais premiums, eu gosto muito dessa cuba, porque eu taco bastante calor aqui dentro, ele fica bem abaixo do pino, não tem perigo de queimar, já são essências mais é, resistentes, e eu taco o dobro de calor, que aí o bagulho fica louco, mas também essências não tanto resistentes, ela é boa, porque como eu falei, você deixa bem abaixo do pino, o carvão não encosta de jeito nenhum, e a distribuição de calor desse meninão aqui é muito boa. Tem mais um Predator, ó! Oh! Bridges! nossa, <risos> Mais uma pra coleção! Aqui é uma piteria higiênica. Mano, tem que lavar, tá toda cagada por causa desse alumínio. Esse alumínio esse <risos> isopor. Parece que ele tem uma resina, tipo, de vidro, tá ligado? Tipo, não sei, eu vou mostrar pra galera aqui que tá... É bem emborrachada, é bonita, e é com as marcas da, da Black Friday. Chihuahua. Então tem... Chique, é, Shisha Glass, Infinity Rooka, Luna, Vulcano, Monte Verde, Ramala, Wire, Cubo Ruka, Pro Ruka, Seven Ruka, Tio Bob, né, como eu falei, Coco Prime, Invictus, MH Ruka, OHT, Predator, Stick Ruka, Amazon Huka, Brazuca, Brascoco, e é isso, Sutan e Rooka Blend veio uma piteirinha. Às vezes já não tem umas três, essa não, né? Eu acho que é isso. vezes Eu tô vendo se não teve nenhum outro brinde. Ah, teve. Joy. Carvão de coco para narguilha. Esse Joy é, um, é uma marca de argila já há um tempinho no mercado, que faz acessórios. E eles estão vindo com carvão agora. Eles mandaram pra gente seis peças de carvão Joia, mostra grátis, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, como eu falei, é, mano, cara, é muito, é muito isso, aqui. então, eu comprei tudo na Black Friday, e é muito legal porque é, já passou esse ano, mas tentem aproveitar para os próximos anos, a Black Friday do t Bob é muito interessante, até porque no final ela mostra o tanto que você economizou, isso é muito legal, então eu comprei três Predator, por exemplo, usar o Predator como exemplo. Ele é 15 reais, dependendo da sua tabacaria, até 20 talvez. Você consiga é, achar umas tabacarias mais caras por 20. E eu comprei por, acho que foi 8 reais. Então estava valendo bem a pena. É, Brás Coco, em alguns lugares 30, 35, eu comprei por. 23, 20, alguma coisa, se não me engano. Então, tipo assim, é, vale muito a pena. Eu acabei economizando 150 reais no final, mostrou lá. Eu ainda sou idiota, ansioso. Meti um CDX, então podia ter economizado muito mais. E que eles me deram um carvãozinho de e uma piteirinha é, da Black Friday. Tá aqui escrito Black Friday, tio Bob. Então, véio, é isso que eu falei. Segurança, chegou na minha casa muito rápido, claro, eu paguei SEDEX, mas quando eles postaram foi dois dias. Então, tipo assim, vale a pena, é algo interessante, é muito legal, cara, é muito legal chegar um pacote na sua casa, tipo assim, é muito legal. Seria mais legal se você não pagasse, né, mandasse pra gente. Ah tá, não, mas, mas a gente paga ainda. Né? Mas olha, com su... se vocês aí tipo acharem algum site, galera aí, segue nosso Instagram... Que no nosso Instagram, você, tipo, tem os comentários aqui do YouTube, mas eles são meio cagados, assim. A gente olha, mas são meio cagados. No Instagram, você consegue mandar um direct pra gente perguntar, esse site aqui é confiável? Eu já comprei em diversos sites. Sério, eu já comprei em, em cinco sites, já fiz bastante compra. O TubeBot, por exemplo, eles não têm essência pra vender online. Porque se você não sabe, a nossa querida Anvisa, ela proíbe essa venda online. Tem alguns sites que burlam isso, mas é isso. Pesquisem em sites, pergunte pra gente, eu vou ter o maior prazer de responder vocês E tamo junto, muito feliz, é muito legal chegar uma caixa dessa Eu fiz altos stories no, no Instagram, é, mostrando quanto que eu tava animado para abrir Eu tive que esperar é, chegar o Bernardo aqui pra filmar pra gente Agora a gente vai usufruir dos produtos É isso, então é, assistam o resto dos vídeos se você gostou da unboxing, comente aí, curta. Tá chegando um Narguê aí, então se vocês quiserem faça o um unboxing, já mete um review. O Bernardo até ficou. Com eu não tava, ali, isso eu não, não tava sabendo disso, não. Assiste todos porque o canal é muito legal. Isso. Procura aí, vê tudo. A gente faz com o maior carinho. É. É, se inscreve no canal, ativa o sininho aquela coisa de youtuber boladão, não sei o que. ativa ah, é. o um sininho, pá, não sei o que. E, mano, o Instagram ele é massa, eu posto umas paradas legais lá. Tipo assim, eu tento, a gente tenta, só par de rolê, nossa, tudo mais, divulgação de coisa. Então segue o Instagram, mano, o Instagram é legal, par não sei o que, e você pode ter esse contato direto. Fala com nós que nós responde, mas é brother isso. Valeu!